e precisa ligar a energia no seu negócio. Com a nova resolução Milda da ANEEL, o prazo para a conexão à rede foi reduzido para 45 dias. Para isso, o seu imóvel precisa ser uma unidade consumidora do Grupo A, Alta Tensão com potência contratada de até 140 kW em área urbana com distância até 150 metros da rede e onde não haja necessidade de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição. A redução dos prazos para a conexão faz parte da política da modernização do ambiente de negócios no Brasil. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica